Yeah. Arroba, guys, TRDI. recentemente eu vi mostrando muitos recebidos nos meus stories do instagram e com isso muitos de vocês mandam várias mensagens pedindo pra resenhar mas eram tantas e tantas e tantas coisas que vocês queriam assistir que eu decidi fazer uma make completa usando todos os meus últimos recebidos gente, aqui dentro tem Dala, Catherine Hill RK By Keys, Linha Bruna Tavares, Laca 21, entre várias outras marcas que me mandaram recebidos nos últimos tempos então se você já quiser conferir esse desafio de fazer a make completa usando apenas os recebidos dessa caixa, já vai deixando o seu like Aqui embaixo. Se você falou por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E é claro, continue assistindo! Bom, gente, como eu recebi muita coisa e não quero ficar levantando toda hora essa caixa cheia de produtos, em cada etapa da maquiagem eu vou separar previamente os produtos que eu posso usar e eu vou gravando com o celular pra vocês. Dessa forma vocês também têm a chance de ver os produtos que eu não vou usar no vídeo de hoje. E bom, gente, se tratando de produtos de pele, eu tenho esses primers aqui da Dalla Makeup que eu recebi há um tempo atrás e eu ainda não tive a oportunidade de testar. Chama meu blurzinho querido e promete suavizar a aparência dos poros dilatados, ser oil-free e ter efeito mate. Tem esses produtos aqui de linha Bruna que já apareceram aqui no canal em um vídeo específico Então provavelmente eu não vou querer usar eles E esses aqui da RK by Kiss Chamados Retoque Nunca Mais, gente Que eu fiquei bastante interessado, em especial por esse aqui, né? E esses aqui são os produtos que eu tenho pra hoje, né, gente? Como temos muita coisa Eu acho que pra começar a gente tem que testar algo Que eu ainda não testei antes, né, gente? Por isso eu vou escolher o meu Blurzinho querido da Dala. Eu recebi, na verdade, aqui quatro cores deles, né? Eu acho que são as quatro que existem E eu vou escolher, na verdade, a cor número 3, que é a que mais parece com o meu tom de pele, né? As outras ou são muito claras ou muito escuras. Vou aplicar um pouquinho desse lado e um pouquinho desse lado aqui também. Ó, gente, ele tem uma textura mais pastinha. Eu acho que eu apliquei produto demais, pra falar a verdade. Eu achei que ele ia ser mais líquido. Ai, peraí, eu vou tirar, gente, senão fica injusto com a daula. Ok, cara limpa, sem burrice agora. Vamos lá. Vou botar uma bolinha de cada lado e espalhar. olha só gente, eu acho que o produto deu com a minha pele sim, ele deu um pouquinho de trabalho pra esfumar, mas aproximando aqui no espelho, dá de ver que minha pele tá mais uniforme, eu sinto que ele clareou um pouco a minha pele o que é algo que eu não gosto, mas ao mesmo tempo eu vou vir com a base depois, né mas enfim, se eu fosse usar só o primer, eu acho que já não rolaria a minha cor, eu escolhi a terceira, né mais escura do que essa, só tem essa aqui e gente, dando um zoom absurdo essa aqui é a minha pele com o primer espalhado e essa aqui é com ele ainda por espalhar, né gente, só ignore aqui onde eu coloquei o primer. Vou aplicar uma bolinha aqui a mais no rosto, só pra espalhar na testa, né? Que eu tinha esquecido de fazer isso. E aí eu vou espalhar e depois eu retorno pra gente continuar a testando os próximos produtos. Bom, gente, espalhei o primer pelo rosto inteiro e só fazendo uns comentários bem rapidinho antes de continuar falando sobre os outros produtos. O primer da Dalla prometeu efeito mate. Eu acho que isso ele cumpriu com excelência. Meu rosto com um pouquinho de brilho aqui nessa região porque eu não espalhei 100% aqui perto. Mas o restante do rosto vocês conseguem ver que tá mate. Não tá aquele mate desconfortável que é extremamente seco. Tá aquele mate suave, sabe? Que é o que eu particularmente gosto. Ele promete suavizar a aparência de poros dilatados. Isso aí vocês já viram o né? Aproximando bastante. Eu acho que deu uma disfarçada sim. Promete ser oil free. Isso aí eu não sei garantir. E promete ter cobertura natural. E definitivamente tem. Se você quiser usar isso aqui no seu dia a dia, tranquilamente você poderia. Gente, eu utilizei um pouquinho aqui a maquiagem, como vocês viram. E agora vamos pra próxima categoria entre os recebidos, que são produtos pra pele. Eu ia usar um pó recebido, mas, gente, eu infelizmente derrubei ele no chão. Ai, gente, era esse aqui, caras. Era um pó finalizador compacto. De qualquer forma, nós temos aqui vários produtos de linha Bruna Tavares. Esse trópico bronzer aqui da RK by Kiss, que eu tô com muita curiosidade pra usar. A embalagem me lembra um pouco o Butter Bronzer. E, gente, eu quero muito testar, porque eu tô precisando dar uma bronzeada nessa minha pele aqui, né? Eu tô meio pálido. Temos esse blush Melon Pop aqui, Bounce Blush and Lip porque dá de usar nos lábios também, da RK By Kiss esse iluminador aqui belíssimo chamado All Over Glow, que eu tô com muita curiosidade pra testar, e também esse BT Blush que eu ainda não testei, né, que funciona como batom e blush de linha Bruna Tavares Bom gente, eu acho que eu vou começar fazendo o meu contorno usando o BT Contour de Bruna Tavares Como esse é um produto que eu já conheço literalmente de trás pra frente, eu não vou dar muitas opiniões aqui, vocês sabem que eu tenho ótimas opiniões em relação a esse produto, eu acho que ele pigmenta no ponto certo, eu acho que ele esfuma bem então, realmente, só tô agilizando aqui com o contorno pra gente poder pular pra o bronzer, que eu tô muito animada pra testar. Bom, gente, pele 100% contornada com o BT Bronzer, gente. Pelo amor de Deus, olha a cor da minha mão. Minha mão tá laranja porque eu usei alto bronzeador, pelo amor de Deus! <risos> Inclusive, eu acho que eu preciso comprar bases um pouco mais escuras, né? Porque essa aqui é a minha base de sempre. Nossa, gente, milhões, hein? Vamos testar o Trópico Bronzer de RK By Kiss. Gente, como eu falei pra vocês, eu achei a embalagem muito parecida com o Butter Bronzer. Bom, não sei se essa aqui Vai ser a cor ideal pra mim, mas eu espero muito que seja. E eu vou pegar aqui com o meu pincel, mesmo que eu sempre faça o contorno, porque eu sempre faço assim. E, gente, já vou começar a aplicar levemente acima do meu contorno. Uau! Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aí, como eu estou vendo aqui. Ai, gente, que delícia! Amo usar bronzer. E esse aqui ainda tem cheiro de coco hum, amo que amo esse bronzer aqui diz ter vitamina B5, niacinamida, ácido hialurônico e extrato de coco ele tá me bronzeando com perfeição se eu pudesse alterar alguma coisa, eu acho que eu só mudaria um pouquinho o fundo de cor eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais alaranjado, mas isso é uma preferência pessoal mesmo Sei que ele é mais aqueles bronzers tradicionais, sabe? mas nossa que produto cheiroso, gente. Eu não canso de falar isso. Bom, gente, esse aqui foi o efeito do bronzer. A minha pele definitivamente está bronzeadíssima. Eu acho que esse bronzer aqui da RK By Kiss, o Trópico Bronzer, tá mais do que aprovado, assim, de primeiras impressões. Continuando em RK By Kiss, bora passar para o Melon Pop, que é esse Bouncy Lip and Blush. Gente, eu não, não sei se esse blush aqui ele é em pó. Ele é uma textura, sei lá, meio híbrida, meio melequenta. Eu não sei como descrever, mas enfim, vamos descobrir agora. Ele é... Gente, ele tem um cheirinho de melancia. Tem um cheirinho de melancia ah, bem artificial, mas ele tem um cheirinho de melancia. Não é tão gostoso quanto o de coco, mas tem um cheirinho de melancia. Eu amei esse toque. Vou aplicar usando um outro pincel. Esse pincel é antigo, gente. Comprei logo que eu comecei o canal esse kit de pincel. tem até hoje. E olha, vou aplicando aqui esse blush. Fazendo movimentos circulares. Ele não é um pó 100% sequinho, tá, gente? Mas ele também não é uma textura em gel e nem em pasta. Ele é um pó mesmo. O que eu amei, porque, tipo, pra mim é mais fácil de esfumar. Eu tô gostando... Gostando muito desses produtos que eu tô testando até agora Eu só não tô acostumado com eles Eu acho ainda, sabe? Sabe quando você tá testando uma combinação de pele nova E você ainda não tem certeza sobre as coisas? Eu tô bem assim hoje, gente Mas a cor é muito bonitinha A minha única crítica vem junto com o meu elogio Ele tem esse cheirinho de melancia Mas ao mesmo tempo ele tem um fundinho nesse cheiro Que eu acho um pouco estranho Não é um cheiro que você vai perceber enquanto você tá aplicando Só se você tipo, pegar o produto e cheirar aqui Gente, carreguei minha pele de bronzer e de blush Eu estou gostando do resultado Inclusive vou voltar no pincel de bronzer e passar muito mais ainda, porque esse bronzer é o momento, meus amores. Gente, de iluminador eu tenho esse Oliver Glow aqui. Eu não sei se a cor dele vai dar certo pro meu tom de pele, mas eu espero muito que dê. Eu acho que vai dar, na verdade, agora que eu tô mais bronzeado. E também ele não é tão escuro assim, né? Vou pegar aqui com o meu pincel de iluminador da Macrylan e aplicando em movimentos circulares. Gente, ficou perfeito. Nossa, eu tava com medo de ser muito escuro e literalmente ficou perfeito. Parece que tá transparente, só o brilho na minha pele. Se bem que, tipo, é basicamente da cor da minha pele, né? Ah, Ai, gente, sinto muito, vou passar uma bruma aqui pra dar uma intensificada nesse glow, gente. Olha o glow, manas, olha o glow, hein? E bom, gente, com essa pele belíssima, já completa, nós vamos passar agora para os produtos de olhos e de boca. Afinal, é o que tá faltando. E hoje eu vou mostrar tudo junto pra vocês, gente, porque tem literalmente tanta, tanta, tanta coisa que não tem como eu não mostrar logo pra vocês, pra vocês entenderem que é, tipo, impossível usar tudo aqui nesse vídeo de hoje. Estamos nessa situação por aqui, gente. Tem muito produto pra boca e pra olhos. Inclusive, vamos começar com esses aqui da Catherine Hill, que mandou os dois, né, gente? Aqui eles mandaram essa colação de batons líquidos, inclusive, gente, meus parabéns pra Catherine Hill porque essa seleção de cores tá simplesmente maravilhosa, 100% assim no meu gosto eu amei, mandaram algumas sombras líquidas que ainda não foram resenhadas aqui no canal diferentemente de Lacre 21 que mandou várias sombras líquidas que eu já resenhei, né, máscara da RK By Kiss BT Mirror de Bruna Tavares algumas canetas delineadoras aqui e sombras de RK, os novos lip paints da Avon, gente, que a gente teve a oportunidade de testar essas duas cores, mas ainda não trouxe aqui no canal, BT Plop, BT Gloss BT Plush, BT Tint, entre outros produtos de BT, né, gente? Um velvet tint ali de RK Então, gente, eu... Não sei o que fazer, porque tem tanta coisa aqui Então vou ter que descobrir agora o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje <risos> Vamos fazer aquele olhão bem tradicional Usando a paleta Topaz Nude de RK by Kiss Pra avaliar se essa paleta é boa ou não Vou começar testando esse tomzinho aqui Que é um tom intermediário, puxando mais pro quente Fazendo as marcações iniciais da minha sombra Olha só, gente, não é a sombra mais pigmentada que eu já testei Se eu estiver sendo bem honesto E também não foi a mais fácil de esfumar Vou testar essa outra que da paleta, né? Meio Meio que esfumando pra fora esse sumado inicial que eu já fiz. Nada muito elaborado também na sombra de hoje, tá? Só pra ir selando esse corretivo. Vou usar o mesmo pincel testando essa corzinha aqui mais quente pra aplicar entre um e outra. Só pra trazer um pouco mais de degradê e de calor também pra essa maquiagem. Essa sombra laranja aqui já tá performando muito melhor do que aquela primeira marronzinha que eu testei. Ai, gente, nem tava tão animado assim pra essa maquiagem, mas agora eu tô. Vou pegar esse tom de amarelo aqui, que geralmente eu nunca uso nesses esfumados, e a é aplicar aqui em cima, tipo, do laranja pra fora E eu adoro que desde que eu raspei a cabeça Eu nunca sei onde terminar a minha sombra Que vocês sabem que eu amo fazer somada alongada Minha marca registrada E eu não sei onde acabar nunca, gente Pelo amor de Deus Vou usar o marrom mais escuro da paleta No canto interno e externo também, gente Pra criar profundidade E por fim, eu vou usar esse tom aqui No centro dos meus olhos Pra trazer um ponto de luz, assim Bem no meio da pálpebra Ai, gente, eu queria um pouquinho mais de brilho Vamos de bruma? Vamos com bruma Gente... Bom, gente, eu vou trabalhar aqui na sombra fora das câmeras porque esse vídeo aqui não é um tutorial e eu volto pra testar os últimos produtos dos olhos com vocês Bom, gente, já voltei com os olhos finalizados, na verdade, até com a boca delineada. Na verdade, eu não devia ter delineado ainda. Mas voltando no assunto de olhos, eu usei a caneta delineadora Intense de RK By Kiss. É uma caneta que eu já havia tido a oportunidade de testar antes. Eu acho a ponta dela muito fina, muito precisa. Eu acho ela bem opaca, seca rápido. É uma caneta que, no geral, eu gosto bastante e recomendo muito. A máscara de cílios Bad Girl Gang Volumizing Waterproof Mascara. Foi a primeira vez que eu testei essa máscara. Me surpreendi com o formato do aplicador. Eu achei muito grande eu fiquei um pouco intimidado com isso no início mas a fórmula da máscara é bem tradicional, ela define os cílios deixa eles pretinhos numa facilidade eu acabei usando só a ponta do aplicador por conta do formato dos meus olhos, né, eu tenho olhos pequenos e eu não gosto muito de aplicadores muito grandes, a máscara também não mancha né, eu acabei dando uma borrada por conta do tamanho do aplicador, esperei secar vim com um pincel esfumando, saiu a máscara 100% ficou perfeito, também gostei e bom gente, agora passando para os lábios, literalmente eu tenho infinitas possibilidades aqui, eu poderia testar os lip paints da Avon, né, que são o um lançamento que eles me enviaram. Eu já tive a oportunidade de testar antes, porém eu não sei se nesse look aqui, gente, vai caber, porque eles não são 100% opacos e a minha maquiagem hoje tá extremamente pesada, né? Vamos fazer assim... Como os que eu ainda nunca testei são os da Catherine Hill, eu acho mais do que justo eu dar uma chance, né? Eu vou escolher aqui dois tons, sendo eles o Classic, né? Muito clássico que sou. E o iris. Eu vou começar usando o íris, na verdade, nas extremidades, e o Classic no centro. Gente, tem cheiro de churros. Eu não tô nem brincando. Não sei dar um exemplo melhor pra vocês. <risos> E no centro, eu vou vir com o Classics, fumando com um pincel pequenininho. Gente, o degradê deu muito certo. A minha única queixa, na verdade, é que eu achei um pouco quente e também eu amo um gloss, né? Por isso eu vou finalizar com o BT Plump Siren. E aí, a gente já finaliza e eu já vou dar as minhas opiniões pra vocês a respeito desses produtos. Recapitulando rapidamente, eu acredito que o meu blorzinho querido da Dala Makeup tá mais do que aprovado. Eu fiz apenas um teste, né? Esse aqui. E, sinceramente, eu tô amando a minha pele. Eu acho, sim, que ele cumpriu com o que ele prometeu de imediato, que foi um efeito mate, suavização dos poros dilatados e tem uma cobertura natural, né? Assim como eu já tinha falado lá no comecinho do vídeo. De novidades que eu testei no vídeo de hoje, temos aqui esses ARK By Kiss que eu usei na pele. O Trópico Coco Bronzer foi simplesmente o meu favorito. Inclusive, eu tava chamando errado, gente. O nome... É tropicoco, não é trópico bronzer, eu tava falando errado. Extremamente cheiroso, muito fácil de esfumar. Bronzeou a minha pele numa facilidade enorme, eu super recomendo. O Lover Glow é um iluminador muito bonito e muito potente. Se você gosta de tão forte, esse aqui é um daqueles. Assim como vocês estão vendo, a minha pele tá super iluminada e eu não retoquei o iluminador basicamente nenhuma vez. Ele bateu perfeitamente com o meu tom de pele, definitivamente vou usar outras vezes. Só achei o cheiro dele um pouco metálico, não sei explicar. Blush Melon Pop não tem muito falar. Na premissa dele, diz que serve tanto pra blush quanto pra lábios. Não testei nos lábios. Achei que a textura puxa mais pro pó, então eu prefiro manter usando no rosto. Gostei da cor, achei fácil de esfumar, mas também não vi nada assim de extraordinário nesse blush. Sobre a sombra topaz, a seleção de cores é aquela tradicional que vocês sabem que eu amo, afinal eu adoro um olho marrom, um olho neutro, um olho que puxa pros dourados. E eu achei que, no geral, as sombras pigmentam bem, mas essa aqui, ela foi muito difícil, inclusive a primeira, de pigmentar e de esfumar, e eu achei que o tom metal que eu escolhi que foi esse aqui do cantinho não brilhou tanto né ele não se destacou tanto na maquiagem quanto até mesmo o iluminador deles gente dava de usar isso aqui como sombra metálica tranquilo os batons de Catherine Hill foram uma surpresa pra mim eu nunca havia testado antes o aplicador apesar de ser tradicional é muito preciso a fórmula é muito cremosa seca rápido não deixa a boca tão ressecada apesar de eu estar usando gloss agora né enquanto eu não tinha aplicado já dava de ver não é aquele mate que suga a hidratação dos seus lábios e no geral eu achei que a seleção de cores para os batons líquidos eu escolheria absolutamente qualquer uma daquelas cores dependendo da maquiagem que eu tivesse feito nos olhos eu já estou cansada de comprar uma coleção e sempre ter um batom feio ou outro assim pelo meio, entre outros maravilhosos nesse caso aqui, os que eu recebi são todos maravilhosos eu amei as cores sobre a caneta delineadora de RK by Case já havia testado anteriormente, já havia gostado amo, amo, amo, amo muito pretinho, seca rápido, aplicador preciso não tenho reclamações a Bad Girl Gang é uma máscara que eu gostei bastante da fórmula não achei o aplicador tão interessante ele não me ajudou, né, no meu formato de olhos, meus olhos são pequenos, né, eu prefiro máscaras com um aplicador pequeno, isso é uma coisa que eu já conversei aqui no canal, entretanto, deixou os meus cílios bonitos, eu consegui aplicar usando só a parte de baixo do aplicador, defini os meus cílios, deixou eles bem pretinhos, secou rápido, e também, né, gente, eu borrei aqui, esperei secar e limpei, e não borrou absolutamente nada, então deu conta do serviço, sim, pra quem gosta de máscara com aquele aplicador maior, com certeza isso aqui vai ser do agrado. E bom, gente, infelizmente, eu não consigo juntar todos esses produtos aqui testar tá? tudo em um vídeo só mas eu espero muito que vocês tenham gostado de ver um pouquinho mais desses meus recebidos mais recentes, de também me ver construindo essa maquiagem aqui que nem eu sabia no que ia dar e eu simplesmente amei. já fazia um tempo que eu não fazia um make assim, então se você gostou do vídeo de hoje já vai deixando o seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem um e beleza, então sai rolando aí que eu tenho certeza que você vai encontrar vídeos que você vai amar, vídeos incríveis não se somente aqui no canal, como também no meu Instagram, Twitter e TikTok. Nas minhas redes sociais tem vários conteúdos exclusivos que nem sempre chegam aqui no canal. Então corre nas minhas redes pra me seguir e pra conferir os conteúdos tudo em arroba.hjtrd Comenta aí embaixo se você já testou ou tem curiosidade de testar algum desses produtos aqui que eu mostrei. Se você quer resenha ou quer que eu teste em algum vídeo futuro algum dos produtos que eu acabei não usando aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan